Murmúrios Dizem que são murmúrios Os ecos que chegam do fundo deste mar São palavras soltas aos ventos Frases melódicas para somar Murmúrios que escondem feitiço Segredos histórias por desmontar. São lamentos de coras mestiços, são sombras desenhadas ao luar. No fundo deste mar, o silêncio fala, grita com a força das marés. Não longe essa voz. Alguém embala, não longe os ecos se escutam nos convés. No fundo deste mar há tremendo a vontade de o silêncio romper. Crer e vontade não são lamentos. No fundo este mar esconde um poder, Valdir Araújo. Thank okay. you.